Olá pessoal tudo bom aqui é o William Silva hoje trazendo aqui um tutorial aqui um pouco diferente a gente vai pegar o hino de valor em valor ok da harpa Cristã vou mostrar para vocês aqui os acordes tá de forma aqui é, mais simplificada Claro porque o objetivo é você que tem dificuldade e eu vou te passar um dedilhado para você usar em cima desse hino Tá? Eu tô tocando aqui em dó maior Ok E aí depois pode usar transpose fazer o que você quiser aí tá bom mas assim, vou tocar em dó maior porque fica mais fácil de compreender, mais fácil de aprender. tá A cifra tá na descrição para você baixar de graça e também tem os links do curso. Se você tem dificuldade com dedilhado, com troca de acorde e tudo mais, entra no link do meu curso aí e vem ser meu aluno VIP. Vamos começar com a aula então, beleza? Vamos lá? Então, eu criei aqui uma introdução porque normalmente quando você toca aí do cantor cristão, da harpa, você pega um trechinho tá do refrão, Toca ele como introdução, entendeu? Então eu pegar aquela parte, né? É... Cadê a letra aqui? Até que um dia eu receba do céu A coroa que me dará Deus Beleza? Então eu peguei esse trecho, tá? E criei uma introdução. Então eu vou passar para vocês aqui essa primeira introdução. É bem simples, tá? E aí eu vou te passar os acordes e em seguida a gente vai pros dedilhados. Vamos lá? Então, dentro dessa parte que eu acabei de mostrar para vocês, vai ficar aqui, ó. Ok, vamos pegar devagarzinho, tá, ó. Okay? O que que é aqui? A base, tá? Dó Fá Dó Sol Dó E a gente faz um Sol pra voltar, ok? A melodia da mão esquerda, eu vou tentar cantar as notas aqui Mas é bem complicado tocar e cantar as notas assim Porque a gente acaba se perdendo, né? Ó. Então Mi, Fá, Sol, Sol, Sol, Sol Fá, Mi, Ré, Fá Bom, Até aqui eu consegui, né? Deixa eu ver essa outra parte Então é dó, dó, Dó, Dó, Dó, Dó, Si, Dó, Ré, Dó Beleza? Treina com calma, tá? Faz anotações, se for o caso Diminui a velocidade do vídeo Porque aqui o foco é a gente pegar o dedilhado Ok? Então, vou passar aqui é, a primeira parte, tá? Pela fé, que uma vez nos foi dada, tudo mais. Depois a gente vai para a parte do quer andar de valor em valor. E o restante da música é apenas a repetição, só vai mudar a letra. Vamos focar nessas duas partes, tá bom? Vamos lá. Então, ó, pela fé, que uma vez, tá vendo? Dó maior, né? Nos foi dada, Sol maior. Para seguir, Dó, é, Fá. Para seguir o cordeiro de Deus. Dó. Pela graça, Dó de Deus enviada. Fá. Andarei, Dó. De valor, Sol. Para os céus. Dó. Aí seguro Dó. Quero andar, Dó maior, né? De valor em valor. Ré menor. Depois vai para Sol maior. E seguir a Jesus, meu Senhor, Dó. Até que um dia, Dó de novo, eu receba no céu, Fá, a coroa, Dó, que Mi, Sol, dará a Deus. Dó e Sol, tá bom? Só segurando o acorde aqui, você já ia conseguir tocar. Lembra que essa música ela está em 6 por 8, tá? Vou explicar melhor na hora do dedilhado. Então, ó. Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir Beleza? Então, aqui tá super simples, fácil de tocar. Vamos para o dedilhado, hein? Vamos lá, então. O dedilhado agora, lembra que eu falei que está 6 por 8? Ó. Pela fé que uma Então, a gente vai pegar esse dedilhado aqui, tá? É um dedilhado constante, ok? E aí eu vou passar certinho para você. Então, ó, a base do dedilhado é essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Devagarzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobre dó maior, tá? Sobre sol vai ser aqui, ó. Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobre Fá aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem Ré menor também aqui. vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Se você tem dificuldade com esse tipo de dedilhado, eu te aconselho a entrar no meu curso VIP, tá? Eu tenho muito conteúdo sobre dedilhado lá para te ajudar nessa questão, beleza? Link tá na descrição, tá? Continuando, vai ter uns momentos que os acordes vão durar metade do tempo, né? Como é 6 por 8, né? Então vai ser 3 e 3, tá? E como que eu vou dedilhar no momento que o acorde dura menos? Então aqui ficou. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui é pra dó. Tá, ó. Um, dois, três. No sol vai ser aqui, ó. Um, dois, três. Eu não chego a completar o dedilhado. Tá, ó. tá vendo? tá, Então eu vou. Mostrar para você agora aqui aplicado, devagarzinho, ok? Em cima da letra. Vamos lá? Então, ó, pela fé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Dó, vou para o Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto para o Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito o Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqueles dedilhados que duram metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Metade foi o Dó, o Sol. E aí o outro Dó para os céus já é o dedilhado completo. Tá, ó. Andarei com o valor. Cadê a letra? Andarei com o valor para os céus Andarei com o valor para os céus Aí faz o dedilhado inteiro Continuando Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor Tá vendo? O dedilhado completo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai pro Ré menor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai pro Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai pro Dó Até que um dia eu receba no céu Tá vendo? Aqueles dedilhados de meio tempo Agora, então vai ser Dó, Sol Dó, Sol, tá? A coroa aqui Você vai ó, tranquilamente tá? lembre então de treinar devagar, Eu vou tocar uma vez todinha agora, devagar tá? só seguindo a sequência hein? vamos lá, Dó Sol Fá Dó Dó de novo né? Fá Dó Sol, Dó, Dó de novo, Ré menor, Sol, Dó, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, só E volto por de novo, ó, sequência, tá vendo? Tranquilo. Treine devagar, ok? Se você quiser treinar contando, pode ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Você consegue treinar tranquilamente seguindo essa lógica, tá? Então, se você quiser ter mais acesso, acesso a mais dedilhados, mais ideias, de suporte, e tudo mais, link do curso na descrição, link da cifra para você baixar de graça, na descrição. Tá bom? Um abraço para você, não esqueça de se inscrever no canal e me fale em mais hinos da harpa para eu estar tá fazendo esse tipo de tutorial, tá? Eu quero pegar agora aqui, esses dias e tentar dar uma ajeitada nos hinos da harpa aí, para deixar bem mastigadinho para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!